Hum? Você tem vida longa. E <risos> Eu pensei no Tocan senhor essa vida, semana né? aí. E não pode parar, né? senhor? Não pode parar, né, senhor Pedro? Olha, do outro eu vim no Velório aqui. De quem? Do, da, da, da, do, do rapaz que morreu lá, lá da Cofrenda, do. Uma mãe, mãe da Priscila. Morreu, morreu. ele ligava o Mirauzinho, não vim cá ver vi ele, vim cá ver vi ele. O. o ali agora, como que vi. chama o moço? Eu nem conhecia ele, por falar verdade. Ah. Uma moça casou há pouco tempo, agora aconteceu isso aí, ele, ele suicidou. É. O sou Pedro, Pedro de... Pedro. O, o sobrenome do senhor? Pedro Antônio dos Santos. Antônio do Santos. Nós conversamos lá perto da Fiat. Foi, foi, eu lembro, foi, eu lembro. E o senhor está aqui hoje perto de um cemitério. É, estou aqui hoje. Vinha. Vinha. Vinha. Eu sou Pedro, a gente vai vivendo aqui nesse, nessa terra e a gente vai beirando o cemitério, não vai? Vai, vai, vai. Até vai, vai. que chega o um momento de deixa botar a gente lá não dentro. Não existe agora nem eu, vai, né? Você tá com quantos anos? Você tá novo? Ah, eu tô novo, tô com 70. 70 é isso, moço? Você tá com quantos anos? Carcuro. 73? Não, lá se eu tivesse isso tava tá feito. Tô com cê... 80. 80? É. Ah, você tá... Você toca tá na jovem, vida, né, é, senhor? Mas não, na... eu, eu tava com minha filha. eu falei: você é muito sem paciência. Eu falei, minha filha, mas a idade que eu tô, não posso ter paciência mesmo. Já sofri muito na vida. Já perejei demais, já perejei, me laburo até hoje. O senhor tirou leite? Já vesti com gado, já fiz de tudo que você pensa na vida. O senhor não trabalha com trator, mas o resto. O senhor, já, o senhor já. Criado na roça, né, senhor? Criado da roça. É. é. Pessoa então criada. a paciência vai acabando. A paciência não é o que era mais. Aí eu tenho, ó. Ah. Tem me achar que vem tomar conta. Vai escutando. Tem a que eu trabalho. É meu serviço. É meu ganha-pão também, né? É. Tem. Tem os netos que sempre tomam conta. Um pé dinheiro, outro pede, outro pede. Minha filha pede, outro pede. É aquela falação na cabeça da gente. Então, você vai. Tem cachorro de... até cachorro de deus eu trato. Leva o veterinário, ele e vou levar o de deus lá hoje pra dar remédio, dar injeção tá doente. Eu tenho que cuidar dos meus, cuidar dos deus. Qual é a cabeça que aguenta? Não aguenta. Ô, São Pedro, quantos netos o senhor tem? Três. Três? Três. três. É. E quantos filhos? O filho tem dois. Um casal. Mas bisneto o senhor ainda não tem, não? não bisneto ainda não. Por enquanto, não. Mas vão chegar. Mas vai, vai se ela alcança, eu não sei, né? Mas é. né? vai vir. O neto do senhor mais velho está com que idade? Tá com 25 anos. Ah, então já está na hora de... Não, mas aquilo não... Aqui não... Aquilo eu não sei, aquele é caseiro. E o senhor vai pra casa. O outro não é outro, o outro é mais danado, mais novo. É. Tá com 20 anos aqui. O senhor é... ficou pai com quantos é. anos? 18 anos. Casei com 18 anos. E a esposa do senhor tinha quantos <coughs> anos? Na época? A minha esposa tinha 20. Ela vai regueirar dois anos. Aí, casei, fui trocando na vida, já sofri. Eu sofri tanto na vida. Naquela época eu fumava. Eu fumava cigarro de paia, o senhor sabe. É. Eu fumava meio cigarro cedo e meio de tarde para não gastar. Você acredita? Você acredita aí? É, mas aí o senhor ganha, acredita? O senhor ganhou saúde com isso aí. E aí mas foi indo, foi indo, eu fui tocando a roça, plantando, e perejando... Daqui. Aonde que o senhor começou a vida assim? O senhor nasceu aonde? Lá perto de Guará. Guará. Guará. É, aí o é resultado. Aí eu fui ganhando dinheirinho, guardando, guardando. Aí quando minha mulher teve o primeiro filho, eu tava com oito mil no banco. Era, acho que era mil naquela época. Aí eu paguei quatro pra levar pra Santa Casa, ficou só quatro. Parece foi até contado. Levou pro Tubeirava. Aí eu fui buscar ela, falou: só Pedro, a despesa aqui ficou em quatro mil, a despesa dela. Falei: aí o dinheiro vai tudo, né? Eu falei, não, não, tem dinheiro não, não tem não. E agora? Foi, ó, larga a mulher aí, ó, que eu tive dinheiro, vem buscar, ué. <risos> não, então leva, leva a mulher embora. Uhum. Aí ficou. Aí chamou o meu patrão lá, que tu falei, não, que tem só as panarias de comida, ele não tem nada de mim não. Ele não tem nada não. Aí ficou daquele mesmo. Comecei com as quatro mil. Fui trabalhando e juntando, e juntando, e juntando. Depois comprei uma vaquinha, põe no passo do homem, fui juntando, juntando. Vou eu mudei para uma fazenda lá, disse como não de prestava. Aí eu comprei uma casinha em Guará. O dos braços. Eu comprei a casa em Guará. E fiquei trabalhando na roça. na roça. Aí dali... Fiquei 12 anos. na falas de da Vitorzinho Margo. Jean eu tô vendo Venício. Sogro Aí eu peguei, rapaz. Puxei o gadinho lá, sei assim, que quando eu saí de lá eu vendi. E tinha um porco. Eu vendia capado e vendia, pão no banco, guardando e guardando, fui juntando. Aí quando eu vim pra cá, eu comprei a casa aqui em Franca, com dinheiro de lá. Vendi o gado tudo. Os meninos estavam em Guará, estudando, depois eu quis vir pra Franca estudar. Aí eu comprei a casa aqui e vim pra cá. Ele pegou saiu do estudo, perdeu o trabalho tudo. Eu fiquei naquela vala. Quando ele foi na prefeitura, foi indo, até aposentar, e Minha filha toma conta da casa, não trabalho porque tem os filhos que tomar conta. Meu filho é tá casado, trabalha na prefeitura. Ele tá lá na... ele mora lá na exposição, ele toma conta de tudo lá. Como é que ele chama? um baixinho, Pedro. Pedro Antônio Santos Filho, é o sobrenome dele. Ele, ele, ele é um baixinho. É ele que conta lá do portão. Vocês falam que esse, esses baixinhos, é bem brabo, é mesmo ou não? Brabo nós é nervoso, né? Não é bravo, <risos> tá de Aí. E vim tocando a vida, graças a estou até hoje, não deu pra ninguém, né? Graças a Deus. Deus está sempre do meu lado, né? Graças tô a Deus. olhando por mim, graças é. a Deus. E Deus. Eu sempre converso, meu Deus, a minha companhia se eu levou, que é a mulher. Da rua é. Bom dia. Bom bom dia. Seu Você conhece o Sr. Pedro? Sou Pedro, conheço é. demais, né? Bom, tudo bom. Qual né? que é o seu nome? Luciano. Eu tô guardando a história dele aqui, viu? É, é um. é bom demais. Eu tô negociando essa bicicleta com ele. Então o negócio do nosso é isso aí, bobo. E tocando a vida, né? É tocando a vida. É, é, é, é. Quem é que é esse moço? É o Luciano. Trabalho, trabalho na cofrã. Ah, e trabalha. lá? Eu gosto de sair. É. é. Gosto de saudade. Me fala mais um pouquinho. Então eu tocando a vida, pelejando com a vida, né, eu já trabalhei, velho, Eu já trabalhei na minha vida, Nossa, graças a Deus, agradeço a Deus. A roça agradeço tem a que levantar cedo? Quando eu casei, com os oito anos, meu pai falou pro meu sovó, oh, acabo de criar ele, ele é criança, olha, casei com os oito anos, olha, yeah. não dependia com nada, graças a Deus. Baiano, frizinho, trabalhando, segurando, comprando um trabalhando, perejando. Não dependia disso com agulha. Até hoje. Me fala aqui o nome do pai do senhor, como é que é chamado? Januário Antônio de Santos. E a mãe? Maria Lifocina Cândida de Mello. Eles moravam. Moravam em Minas? Que cidade? Tabicirica. E é. vieram para morar onde aqui? Porque o senhor nasceu em é. Miguelópolis. É, aí, aí, aí, aí vieram ali para. Falava Breijão, ali no Lottonho, ali no perto de Guará, da fazenda lá. Aí, é. Mas foi só ali mesmo. Meu pai foi botar pro Guará, e ficou por lá, e levar, e foi e morreu também, tadinha A idade chegou, foi Deus. Chegou, hoje, embora, vai, né? Quantos anos ele morreu, com quantos anos? 88. 88? E a mãe? A mãe morreu com 60 anos, morreu nove. Morreu 9. Morreu com 88. Se, você, se eu te falar, você não vai acreditar. Nunca fez um exame na vida de médico? Não ia no hospital? Não, não. não. Só foi quando na época de morrer. Mas aí não fez exame, não. Já estava com a hora de morrer. Irmão do senhor são quantos? O senhor? Meu irmão, nós é em... cinco, seis. Seis homens é. e mulheres. Três homens e três mulheres. Fala o nome deles para nós, fazendo favor. É, o nome deles não sei. Meu irmão é o Cornélio, o teu Afonso, é os homens. Pois tem Maria José. Tem a das dores, que eu não sei se é o nome dela, se é nome de se é apelido. E a é outra? Aí. A outra. Ainda está através de Lídia. Lídia? É. Não sei o nome dela, nem sei também que estava tá lá. O senhor não conheceu o avô, não? Não, avô não. avô não. Nem pro pai de pai, nem pro pai de mãe? Não, não, não. A mãe do senhor era de onde? Lá de Minas? De Minas também. Cap... cap é... É tudo de Minas. Capicirica. da Capiciri serra. É. Aonde que fica isso? Ah, nem sei. De perto né? de por Belo ali. Horizonte? É, por ali. Eu vim lá, eu tinha três anos. É. Né? Rapaz, vamos mandar que eu tenho que fazer muita oh, coisa. Hoje. hoje o senhor tem que fazer muita. Essa bicicleta do senhor, o senhor ainda está andando ainda dela muito? Olha, quando vem aqui em Franca. Essa É deu de eu andar aqui, né? É aqui em Franca? Lá não. Lá em patrocínio, o senhor anda de quê? Lá eu vou de carro. Lá, o senhor velho, o senhor anda de carro. É. é o senhor que dirige meu? É eu mesmo. eu mesmo. O senhor tirou carteira onde, senhor Sou Pedro? Tirei aqui mesmo, em Franca. O senhor tinha que idade? Tirei em 92, quando eu tirei. Ele em 92. Na dizer. época do doutor Mansur? É, é, é. do o doutor Mansur, isso mesmo. Foi o tempo dele. Não lembro direitinho, rapaz? O como... senhor já sofreu algum acidente com o carro? Batida? Ah, já esbarrei muito. Esbarrou? Não machucar, não. Mas esbarrei, esbarrei muito. Esbarrei muito. E de bicicleta, o senhor já sofreu acidente ou Não. De machucar não, não. mas é Que barca é que é essa bicicleta do senhor? Hã? Que barca é que ela é? Monarque. É. Quantos anos senhor tem essa bicicleta? Ah, já faz... Eu comprei eu comprei, eu comprei, eu comprei, eu tinha 18 anos. Quando eu comprei. Eu tô com 80. <risos> então você já rodou, anos. já rodou muito? Ah, já, já fui em Miguel Lope, né? De Guará em Miguel Lope, Tuverá... Já eu rodei chão. Aquela época não tinha carro, não era de bicicleta. É, é o bicicleta que, que, que resolvia, Hoje né? Hoje eu tenho bicicleta lá na roça, eu, venho, eu tenho uma, eu de eu vim em Franca, de vez quando eu venho de bicicleta, fazer exercício né? Andar é. um pouco, né? Mas não é essa batida, vamos tocar na vida, né? É, isso é. a Deus descendo adeus, fico pelejando. A vida é um desafio constante, é, é. né? Você não pode parar, né? A, a quando a vida... eu vim pra cá, pra Franca, eu vim pra Franca mesmo, eu dei minhas ferramentas tudo pros outros lá em Guará. Só os três foi de passo. ah, Não vou precisar de enxada mesmo, vou largar tudo aqui. Larguei lá. Aqui eu coloquei tudo outra vez, já comecei a trabalhar... O senhor, o senhor tinha machado bom? Tinha, tinha tem, tem, até hoje. Meu machado ficou. Que marca que é? Colinho. Colinho é dos melhores? É? é, os melhores, pois é. Tem três, foi sertãozinho. Tá lá guardada. Sarana? Sarana, tá lá guardada. Eu já usei muito pasto, pasto. Lá, lá, lá, lá. Enxada boa, duas caras? Tem duas caras. Eu tenho lá, lá com a capina, até hoje, com a em 83. Tá lá, tô, tá, tá vendo eu me acostumei com ela. E vai, ah, é. eu, eu. Eu acho que você senhor gosta de capinar e... Ah, foi criado na enxada, né? escorar no cabo dela. Capinar comigo mesmo. É? Gosto de capinar. Agora estou forgado, agora não tem serviço, porque agora não é seco que fazer o quê? É, não tem bonito. Que bom andando lá arrumando a coisa, arrumando outra. Mas... O senhor já plantou mandioca esse ano ou não? Tem mandioca demais plantada lá, tonelada. O senhor tem rama de mandioca lá boa? para ah, plantar? Tem? tem. Tem muita rama lá. paulista. É, tem muita rama lá. O senhor tem chacra lá, né? Tem, tem uma chacra. Ali na as paticinas. Daqui lá dá 12 quilômetros. A minha tá cheia de café, plantei café em tudo. Café, planta abóbora, nasce abóbora no meio, pé de mamão, mandioca, serraia, tomate, não sei a é coisira. Eu tô muito esterco, né, eu tô muito adubo, né. Isso é bom demais, né. É. Eu gosto de mexer com a vida, não vamos mexer com a vida, né. Mas é. eu vou chegar aqui... O senhor, nós estamos aqui, quem é que morreu mesmo, que o senhor falou? É o... o, o, o marido da Priscila, é. Priscila é vendedora lá. Aí, ó... Hum. Oh. Eu quero filmar o senhor andando de bicicleta. Eu queria que o, senhor, que o senhor fosse até ali assim e desse uma volta, o senhor olha o trânsito direitinho, porque eu quero filmar o senhor caminhando nessa bicicleta. Porque se eu falar para os outros, eles falam assim, eu não, não acredito que ele anda de bicicleta. Então Aí. eu vou ali e vou passar aqui, se eu estiver. E eu vou filmar o senhor. Diga, de uma passo, vai, devagar, vai devagar, vai devagar. Aí eu vou virar aqui. É. Aí, já tá bom. Aí, ó. O senhor Pedro vai andando de bicicleta aqui, ó e fazendo história. Ai, Três, pô! Aí, ó. Deixa passar esse carro aí. Deixa eu passar esse carro. Aí ele sabe dominar Estava. o trânsito. Só o É. Aqui é a parte da minha vida. É. Aqui. Vai passando. Passa na frente de lá, que tá... Entra... É. Só ali, só ali. Aí, ó. Aí, ó. Bravo. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau. Tchau. Tchau. tchau, Fique com Deus, vai com Deus é. É, estamos aqui perto do cemitério da saudade, ao lado, no São Vicente Vivendo que... aí um momento triste